bem-vindo a mais um vídeo e a bordo da Laranjinha. Este gajo está-me a dar um sono que vai ser já. Que sono, meu! Que sono! Ora bem, e o vídeo de hoje é só para vos anotar que existe aí um grande maluco pá que quer fazer a Nacional 2 de bicicleta elétrica. Vejam bem, pessoal. Então ele vai partir este domingo, dia 5. Uh, vai partir de chaves, do quilómetro zero e vai fazer então a Nacional 2, que, como vocês sabem é uma Nacional espetacular, percorre o país de uma ponta à outra, acho que até é a maior estrada da Europa, a mais comprida, não é? A mais comprida e uh, tá e o que é que eu queria com este vídeo? Queria-vos pedir que se por acaso uh, estiverem aí numa das terras, que, por onde ele vai passar, uh, aconselho-vos a ir ao Facebook dele e seguir no Facebook e seguir no, no Youtube, ele colocou lá uma imagem com o um itinerário cada dia, onde é que vai estar, ele cada dia vai estar lá, ele vai demorar 35 dias a fazer, porque vai, vai parar nos 35 municípios e quer fazer 35 vídeos pessoal, vejam lá bem! Com os melhores costumes, com as brincadeiras, com o que é que é a tradição lá, a gastronomia, por isso, pá, acho que é um projeto que ele quer fazer megalómano, 35 dias é muita coisa, mas acho que ele vai conseguir, tem capacidade para tal e ele ainda há pouco tempo, ainda aqui há 15 dias, fez aqui uma volta ao Minho e andou em Barcelos, em Esposende, não sei se viram esse vídeo, em Esposende, em Famalicão, em Guimarães, em Faf e terminou em Braga pá. foi uma jornada épica, correu super bem, pá, e é isto que nós precisamos, é isto de, de partilhar as nossas tradições e o nosso povo e toda a gente adora. Por isso, Altinha, vejam no Facebook onde é que ele vai estar cada dia, se puderem auxiliar de alguma forma, dar dicas, o que é que ele pode ir ver, o que é que não pode, onde é que ele pode ir comer, uh, almoçar, jantar, pá, uh, algum espetáculo, alguém que saiba tocar concertinho, alguém que saiba tocar ao desafio. Ah, porque isto é, é para partilhar mesmo a nossa tradição, ok? Fica aí o aviso, eu no domingo, ele vai partir no domingo, não é? Eu no domingo sou capaz de ir ter com ele só para, só para fazer uma, uma etapa com ele, ok? Vou partir de Braga, ainda não sei bem a que horas é que eu vou partir, mas vou partir de Braga para ir ter com ele lá em cima, chaves, ao quilómetro zero, para fazer uma, uma etapa com ele e vou passar o dia com ele e depois venho para casa. Uh, se porventura alguém quisesse juntar, não é? Eu se calhar vou criar aí um. faço um post no Facebook do Laranjinha e se, se alguém se quiser juntar é bem-vindo. Ok? tinha não tenho mais, lado, fui!